Nem só de agulhas vive a medicina tradicional chinesa. Durante o curso de fundamentos da medicina chinesa, além de aprender os cinco elementos, desbloquear os canais de energia, reequilibrando o Yin Yang, você também vai aprender várias técnicas como a fitoterapia chinesa, que são remédios que são vendidos no Brasil, feitos e cultivados na China. Vai aprender a usar moxa bustão, um bastão de ervas anti-inflamatórias técnicas de sangria para tratar pessoas com estresse, isquemia ou que tiveram AVC, serão muitas técnicas ensinadas, exercício para os olhos para recuperar a visão, a medicina tradicional chinesa na sua raiz, medicina tradicional, são quatro mil anos de cultura, de cuidados e todas as técnicas ensinadas você passará a usar com a naturalidade e segurança, todo o conjunto que leva ao bem estar e à cura, espero você no curso, aproveite esta oportunidade de se tornar um terapeuta completo.